Imagina se um dia você é chamado pra testar um kart, de competição, vai? Você tá lá pronto, já botou um macacão, um capacete, até que bate aquela dúvida. Ô, ô, ô mecânico, mecânico, vem cá, vem cá mecânico, vem cá. E como, como é que liga esse troço aqui, hein? fórmulas, a maioria dos carros não tem chave de ignição, não tem motor de arranque, ou para não aumentar o peso do carro, ou para evitar problema técnico, ou até mesmo para simplificar o aparelho. No caso dos carros de aluguel, é claro, isso diminui o custo da manutenção, então tem vários motivos para não ter esse equipamento dentro desse carro. Para a gente entender... Ligar o um motor a combustão significa você girar o eixo para que ele comece o ciclo de combustão, ou seja, combustível entrar lá dentro para explodir. A gente vai explicar isso melhor em outros vlogs, beleza? Daí então, como é que liga? Bom, quando a gente explicou o que é um kart, a gente falou que o motor e o eixo das rodas giram juntos e que se um para, o outro também para. Isso acontece na maioria dos karts de competição que usam o motor de ciclo dois tempos. Nesses karts então, não adiantaria muito você ter um motor de arranque porque não tem uma embreagem para fazer o motor e o eixo se separarem e o motor rodar livre enquanto as rodas estão paradas no chão então a melhor forma de você dar partida nesse motor é empurrando esse kart e nessa hora, a equipe ajuda muito né <risos> na verdade é empurrar dando um tranco então você levanta o kart do chão começa a empurrar, bate ele de novo no chão, empurrando. Essa imagem aí é da época que eu comecei a treinar com dois tempos. Está vendo essas pisadinhas que eu tô dando aqui no acelerador? É para encher o motor de combustível, eu tô dando uma afogada para ajudar no tranco. Isso de os mecânicos te empurrarem sozinhos acontece mais quando você tem menos experiência. Com o tempo você aprende a dar uma forcinha, daí você levanta... Queimou minha lâmpada. Isso daí dos mecânicos te empurrarem sozinhos, acontece mais quando você tem menos experiência. Com o tempo você aprende a dar uma forcinha pra eles. Daí você levanta do kart, empurra ele junto com o mecânico, pula dentro dele já em movimento e botando o pé no acelerador, uma coisa de ninja. brincadeira. Só que não. É por causa disso que as largadas de algumas categorias de kart de competição, que nem os graduados, etc, elas são em movimento. Que nem na Fórmula Indy. Vamos para a largada, piloto da categoria graduados, largou, já tá valendo! Tá, mas e o shifter e os motores quatro tempos? É um tequinho diferente. Eu não vou explicar muito detalhadamente, mas esses dois motores têm sistemas que permitem desacoplar o motor do eixo. No caso dos shifters, tem uma alavanca no volante que faz esse trabalho. Mas ela é usada especialmente nas largadas, porque a largada do shifter é parada. Passando a bandeira verde agora na frente, já já o farol vai apagar. Pô, tá da largada, tá valendo categoria da Shifter Cat. Ainda assim, ele não tem motor de arranque e a melhor forma de dar partida também é empurrando. O único problema do shifter é que ele, ó, ele é bem pesadinho. Os karts de motor 4 tempos, eles são diferentes, eles têm uma embreagem acoplada que permite que ele gire com o kart parado. E isso permite também que se dê partida parado. Mas, você lembra que o motor de arranque seria um peso extra para um carro de competição, um custo de manutenção desnecessário para um carro de aluguel, então esse motor tem outro jeito de dar partida, que é uma cordinha. Parece um motor de barco, né? E esse motor, ele é um motor estacionário, ele não é específico de kart, ele pode ser usado em várias outras máquinas, tipo um cortador de grama. Pegou? Ó. Mas eu sei que alguém aí deve estar tá pensando e falando Ah, mas na Fórmula 1 eles têm aqueles motores, aquelas máquinas que dão partida externa no motor, por que que não se usa isso no kart? TÁ geralmente não tem embreagem É difícil da partida nele parada Mas pera Alguns têm embreagem? São poucos hoje em dia, mas eles existem E nesse se usa um starter Que tem outro nome na verdade O pessoal chama de piroca O starter nada mais é que o um motor de arranque externo E ele só funciona se o carro tem embreagem para ele dar a partida parado Por isso que se usa na Fórmula 1 Belezinha? Então é isso aí para você ficar ligado, aprender mais e mais sobre o que é kart O porquê que ele é a escola de todos os pilotos Os campeões Conhecer histórias desconhecidas desses campeões Se inscreva aqui no kart campeão Eu garanto que vai ser muito legal Eu sou Eric Bosterman A gente se vê na próxima e... Pisa fundo.